Então que o João Gomes puxou um coro do Bolsonaro lá no Rock'n'Giro E foi cancelado o show dele na Associação do Agro no Maranhão, é isso? É? Dá uma olhadinha aí na agenda do Zé Vê se tem algum show marcado do Zé marcado lá na, na Associação do Agro no Maranhão? Tem? Tem algum show do Zé marcado lá na Associação do Agro do Maranhão? Não? Não, não tem? Não tem nenhum? Não? Então tá bom! Bolsonaro vai tomar no meio do seu cu, seu filho de uma e não que O Bolsonaro faz propaganda pro Lula. Ele fala que o Lula é cachaceiro. Vai no Brasil, se o presidente não for cachaceiro, não serve não. Pode ser. O Brasil está ocupando o terceiro lugar no mundo do povo que mais consome ar. E a culpa disso é os crentes. Era para nós estar em primeiro. O Bolsonaro só ficou com o robô e com as velhas mesmo, né? Eu tava passando em frente a uma casa, que uma velha falou para mim: Ô Caipiro, você não sabe o dia que vai ser as invenções? Eu preciso botar no Bolsonaro. Eu <risos> <risos> e minhas amigas, tudo aqui que eu botar no Bolsonaro. Eu pra carneira e falei: eu sei. Só ia na varanda com a velha aqui, em um não e parecia que não via casa.